Nos últimos 60 dias, Baby Dogecoin caiu mais de 40%. Para você ter ideia, Bitcoin caiu apenas 11%. Shiba caiu apenas 16%. Baby está caindo muito em relação ao mercado e em relação aos seus competidores, inclusive. No vídeo de hoje, eu vou explorar junto com você os motivos pelo qual esse projeto está caindo cada dia mais e no final do vídeo você vai ter uma outra noção do que pode acontecer no futuro desse projeto. Mas antes da gente começar, vamos fazer um combinado. Se no final do vídeo você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com aquele seu amigo que também quer investir em criptomoedas começando fazendo aquela análise sincera no preço eu peguei aqui os últimos 60 dias né do dia 28 de fevereiro até hoje o dia 1 de maio dia 30 de abril na verdade nós né, estamos aqui e o preço de baby dogecoin como vocês podem ver já amarga 40% de perda e não é uma perda parecida com a do mercado né? quando a gente fala mercado em criptomoeda é Bitcoin e como vocês podem ver Shiba não se distanciou tanto e Baby Dogecoin caiu bastante. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente entender o que, que aconteceu. O número de holders está na casa de 1.5 milhões de endereços. Né? Não dá para falar que são pessoas, são endereços. Uma pessoa pode ter mais de um endereço. Mas esse número ele vem crescendo constantemente ao longo do tempo. E uma regrinha básica de matemática aqui para vocês poderem já começar a tirar as conclusões. Se tem mais pessoas né, ou mais endereços que possuem Baby Dogecoin e o preço está caindo, quer dizer que aqueles endereços que tinham uma maior quantidade estão vendendo e novos endereços estão comprando. Claro que essa premissa ela não é a única, né? Pode ser que os endereços que tinham poucas moedas também estão se desfazendo de metade, por exemplo, e é a outra metade o pessoal está comprando, mas é uma das premissas que a gente pode começar a avaliar. E óbvio, essa premissa ela é feita porque o preço está caindo, então a gente imagina que seja isso. Se as pessoas não estivessem vendendo, né, se por exemplo as baleias ou ou as pessoas têm poucas moedas mesmo, não estivessem vendendo, somente novas pessoas estivessem entrando, o preço não cairia. Se o preço está caindo, quer dizer que tem alguém vendendo. E se está aumentando a quantidade de pessoas, quer dizer que quem tem muita moeda está vendendo para quem está chegando agora. Essa é uma das premissas, como eu disse, ela pode não ser a verdadeira, mas na minha cabeça é a que faz mais sentido. Se você acha que tem alguma outra premissa para o preço cair e aumentar a quantidade de holders, deixe aí no comentário para a gente avaliar a sua análise desse caso também. Vamos dar uma olhadinha aqui no documento do projeto para ver se teve alguma atualização. Então, a gente tem aqui o White Paper com 14 páginas. É, não teve atualização desde a última vez que a gente viu, né? desde o começo desse ano que eu tinha visto. Não tendo nenhuma atualização, quer dizer, não tem aparentemente nada novo acontecendo. Então, também gera esse tipo de apatia com o projeto. Você que é um investidor, você espera que o projeto vá se desenvolvendo com coisas novas, e pelo menos aqui no documento oficial, não está falando nada de novo, só aquilo que a gente já conhece faz tempo. Dando uma olhadinha no Twitter do projeto, a gente viu que teve uma parceria aqui com o Ronaldinho, dia 20, faz mais ou menos 10 dias. Ronaldinho Gaúcho, uma parceria muito bacana, né? o Ronaldinho tem um perfil aí com mais de 20 milhões de seguidores. Ele fez então uma parceria com Baby Dogecoin para ajudar na divulgação da coleção de NFT da Baby Dogecoin, ou Baby DogeR, né? Que é o nome da coleção. E dando uma olhada no perfil do Ronaldinho, eu vi que agora, né, dia 28, 8 dias depois de fazer essa parceria, ele lançou ou divulgou o lançamento da própria moeda. Então, eu não sei até que ponto ele vai estar envolvido com a divulgação de, dessa NFT, sendo que agora ele tem essa própria moeda para tocar. Provavelmente, eu acredito que ele vai ser só o garoto propaganda lá e vai participar de algum, alguma coisa, mas ele tem um projeto já de criptografia dele próprio, então acredito que ele vai tocar isso de outra forma. E falando dessa coleção de NFT, vamos dar uma olhada aqui no OpenSea. Então, buscando Baby, a gente já acha que até a Baby App. Então, não acredito que não seja uma coisa interessante. Mas tem aqui a Baby Dodge Army, que é a coleção da Baby Dodge Coin. E nessa coleção de 10 mil peças, né, 10 mil itens, foram negociados 3,8 mil itens. Com um preço mínimo hoje de 0,19 Ethers. Totalizando um volume de 558 éters de negociação até o momento, dando uma olhada na atividade aqui da, dessa coleção nos últimos dias, né? Desde o lançamento oficial, a gente percebe aí um número de vendas ah, deu uma queda, e depois aqui no dia 26 subiu um pouquinho e continua aqui nessa média agora menor de 87 vendas nesse último dia 30 no dia 29 175 vendas dia 28 236 vendas no dia 27 112 vendas e vendas aqui ele coloca de um para o outro né então quando eu vendo para você fazendo uma conta aí do da quantidade de holders para quantidade de itens comprados a gente tem menos de 0,02%. Então, menos de 1%, muito menos de 1%. Né? Você pega 1% e divide... Por 5, 5 vezes, e aí vai ser o número de itens que foram vendidos. Então, apesar de ter uma comunidade bem grande, né? De muitos seguidores, muitos holders, parece que a coleção de NFT não, não teve muita influência, né? Mesmo o Ronaldinho fazendo um anúncio com 20 milhões de seguidores, não vendeu a coleção inteira, vendeu um terço dela né então a gente tem que entender que isso também pode ser um sinal de que talvez essa comunidade né? Essa quantidade de holders eles não sejam tão comprados com o um projeto em si eles estão muito mais esperando uma listagem na Binance do que enfim o um projeto né isso ajuda a revelar o porquê o preço vem caindo porque pensa comigo se você é um cara que tá afoito ali para conseguir multiplicar o seu dinheiro para conseguir reproduzir o que Shiba fez, para conseguir reproduzir o que Doge fez, você não está se importando com o projeto, você só quer essa multiplicação. E se ela não vem e o preço começa a cair, você se desfaz das suas moedas e vai para a próxima, é, próxima Shiba, né, que todo mundo fala. Então é por isso que é importante você investir em projetos que têm fundamentos que tenha, efetivamente, né, projetos que vão entregar alguma coisa, porque senão não passa de um simples trade. E isso você pode fazer na corretora, você não precisa comprar um projeto para fazer um trade. Você pode ir lá, entrar no mercado, comprar um contrato e fazer o seu trade analisando o gráfico, que eu acho que é muito mais negócio do que você ficar caçando scans e projetos aí pela internet falando em projetos vamos dar uma olhada na Baby Doge Swap que é um dos projetos que Baby Doge prometeu e ela tá pronta aqui né A princípio funcionando e ela tem essas moedas aqui para você negociar BNB Buzz e Baby Doge então, é uma swap que basicamente não serve para nada, né? A não ser que você efetivamente queira comprar Baby Dodge e queira pagar mais caro, né? Porque aqui a liquidez é até menor, você usa isso aqui. Senão, não serve para nada. Então, é um projeto sem pé nem cabeça. Além da swap, a Baby Doge também prometeu um cartão de crédito, um cartão de débito e um aplicativo para iOS para Android, né? Uma carteira que também não tem previsão para acontecer, não tem nem notícias né? na equipe, na, nos Twitter, no Telegram, também não tem nem previsão de nada. É mais uma coisa que, infelizmente, está ficando no ar. Né? Já era para ter acontecido no ano passado, não aconteceu. E não tem a mínima ideia de quando acontecerás. E aqui o site com aquela mesma conversinha de antigamente, né? aquela mesma doação que fizeram uma vez na vida e continuam fazendo propaganda até hoje. Quando a gente olha aqui no roadmap, nós estamos aqui na fase 5 e aí tem aqui o release do Baby Dodge Swap, que é aquela Swap que eu mostrei para vocês que não serve para nada. Tem aqui o release do NFT Marketplace e da coleção NFT. A coleção eles já acabaram de lançar. Tem aqui dar um Tesla para a comunidade, não sei quando vai ser feito. Memes de tudo, isso eles são bons de fazer. E mais 750 mil dólares de doação para abrigos de cachorros, que ainda não aconteceu pelo visto. Então esse é o um projeto que praticamente já acabou, né? Porque não tem mais nenhuma novidade aqui. São releases, né? Releases é quando você vai fazer uma atualização. Então não tem nada novo que vai ser entregue e pelo contrário, né? O que eles deveriam ter entregue não entregaram, que era o cartão e o aplicativo da carteira tal. Tem uma conversa, voltando lá para o Twitter, do tal do metaverso, né? Babyverso, não sei como que vai chamar. Deixa eu pegar aqui a postagem que eles fizeram. Teve uma competição na Bybit também, até atualizando vocês de qual cripto eles estavam, aí tinha algumas, tinha Baby, tinha Flock, tinha algumas outras, e todo mundo pensou que Baby iria ganhar, porque tem a maior quantidade, né, de seguidores e tal, mas na verdade ela ficou em terceiro, Flock ficou em segundo e a primeira foi até uma cripto mais controversa. Tá aqui a postagem de Baby Doge, né, o cachorrinho dando tchau aqui no metaverso na... ó, tá jogando dinheirinho, que legal, dançando e tal mas é aquela história, né se a galera não comprou nenhum NFT quem sabe o que vai acontecer com esse tal de metaverso da Baby. E eles postaram também aqui, ó, 9 horas, Baby Dodge Swap, um foguinho. O que será que tá acontecendo? Será que vai aparecer mais uma moeda aqui para a gente trocar, né? Porque aparentemente só tem uma moeda que é a Baby Doge Coin. Será que eles vão adicionar mais uma, né? Para chegar perto ali da Pancake Swap, tá um pouquinho longe, né? Bom, amigos, finalizando, a gente pode chegar à conclusão que o preço está caindo porque o projeto não tem nada de novo, não tem nenhuma novidade, não tem nada que vai agregar na sociedade criptográfica. A tese de investimento de moeda meme já está passando, esse hype já está indo embora, está sendo substituído por novos hypes, novas pirâmides de andar, de pular. E agora, se você faz o hold dessa moeda, eu cumprimento você, porque é algo que só pessoas corajosas farão a partir desse momento. Quando a gente vê que o projeto, por mais que queira, não consegue evoluir, a gente precisa parar para analisar. Essa análise que eu fiz, ela não é a mais completa do mundo mas ela é muito melhor do que várias análises você vai ver por aí então presta atenção aproveita esse vídeo para você fazer a sua análise também veja se faz sentido ficar rodando. Um projeto que já acabou, que não tem mais nada de novo para entregar. E procure sempre investir em bons projetos, com fundamentos, principalmente no Bitcoin. Lembra do nosso combinado lá no início do vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Não deixa de compartilhar esse vídeo com o seu amigo. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui!